Olá, eu sou o Leandro e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que conhecimento gera oportunidade. Se você não gosta de ler livros, não gosta de fazer cursos e não gosta de palestras, eu simplesmente tenho que te dizer e sinto muito por isso, mas você não vai crescer na vida e não vai ganhar mais dinheiro com isso. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu sou amante de conhecimento. Eu adoro obter conhecimento em Marketing, em Computação, e Tecnologia, adoro obter conhecimento em Coisas Novas, e esse ano foi muito legal para mim, de Coisas Novas, porque apareceu diversos cursos novos, palestras novas, e no início do ano teve uma, uma Feirão de Emprego, na Unesc, para deficientes, fui... e a Beta Sistema tava lá, e foi na Beta Sistema, a menina do erga falou, a gente não tá aqui Pegando o nome, a gente está para divulgar o nosso curso, que vai acontecer em abril, de teste de software para deficiente. Você pode escrever. Inicialmente, eu foquei muito não no emprego que eu poderia ter, mas sim no tanto de conhecimento que eu ia obter. Eu fiz o curso, conheci gente bacana, legal, uma gama de conhecimento enorme também, absorvi deles. E, fui e, e, e nós três do curso, Fomos convidados para uma entrevista na Beta, onde a gente fez e, por incrível que pareça, a gente foi contratado, os três foram contratados. Por isso que eu digo que conhecimento gera oportunidade. Se você estuda, se você obtém conhecimento em determinada área, uma hora a oportunidade vai aparecer e você vai... Está dentro de uma empresa boa pra caramba. Mas se você ficar estagnado, você não vai crescer nunca na vida. Então é isso, pessoal, eu queria dizer pra vocês. Espero que você tenham gostado do vídeo. É, comecem a ler, comecem a obter conhecimento. O YouTube tá aí, o Google tá aí, de graça. É só pegar um assunto que você se interesse. Tem cursos de graça. Tem o Udemy, Udemy. Tem esse curso de teste de software da Beta também que eu participei e depois fui contratado pela empresa, que também de graça tem uma gama de oportunidades, é só você pegar essas oportunidades e agarrá-las com força. Se eu não tivesse ido na Beta e não fizesse esse curso, eu não teria tido a oportunidade que está numa empresa como a Beta Sistema, que é uma empresa muito, muito legal e que tem muita inclusão. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo para os amigos, se inscreve no canal, ative o sininho.